Hoje eu vou mostrar como atualizar um turbosilêncio da Arno com um dimmer que é essa pecinha aqui, ela serve para fazer controle de tensão faz a deformação né, da corrente alternada, com isso ela reduz ou aumenta a tensão fazendo o controle mais suave né não em estágios assim né e aqui a gente consegue controlar de 0 até 127 volts né? Ou 130 ou 115 que seja a rede da sua casa beleza então eu vou fazer a modificação já abrir aqui e já vou mostrar a segunda etapa vamos lá a gente pode observar o motor aqui em cima, né, o motor ele tem três estágios, né, então a gente pode ver aqui, ó, a energia que vem da rede, um fio é conectado diretamente, né, se a gente colocar um, um multímetro aqui, ó, até as pontas aqui, ó, né, Colocar aqui na escala de continuidade, né? Aqui. Fazer o teste. Certo? Então aqui a gente vê que é ligado direto. Aqui a gente tem um seletor, né? Com os três estágios aqui, ó. Tá? Sendo que o preto é o terceiro é o mais lento preto e o 3 é o mais rápido né? no caso o fio branco aqui, ó. Né? Como a gente pode ver o fio branco então eu vou pegar o fio branco simplesmente né, o que eu posso fazer vendo aqui ó o dimmer a gente pode ver que aqui tem a palavra out. aqui dentro a gente tem a palavra in. então esses dois primeiros aqui é a entrada e esses dois aqui são a saída. Depois da adaptação, né, ficou desta maneira. Vou enxergar aqui, ó, o que, que eu fiz? Os dois fios que vinham lá de fora, né, que vem do, da alimentação da rede, eu liguei diretamente no in, nos pinos in. Certo? E os dois pinos é, ficou bem porco mas o é que importa é estar tá bem apertado e não escapar. Né? Como vai estar tá dentro dessa caixa aqui, ó, então não tem problema ficar dessa maneira. Tá? Eu conectei o branco e o roxo vermelho, sei lá, não estou enxergando direito. Mas deve ser, é, deve ser o roxo. Que liga ao filamento mais rápido que roda mais depressa tá? e aí é, eu coloquei no alt aqui beleza Uma adaptação aqui né Fiz alguns cortes aqui no plástico para a parte metálica aqui poder ser fixada aqui no lugar onde estava o conector tá? e aqui esse conector aqui você pode cortar esses fios aqui ou isolá-los com alguma algum isolante, fita isolante e deixar eles separados ok? eu optei por deixar ele aqui dentro mesmo por enquanto só para fazer os testes finais Bom, pessoal, eu já fiz a adaptação. Tá, coloquei aqui o dimmer, então ficou assim ó. Tá aqui rodando bem devagarzinho. Já ajustei o trim-pote que tem aqui ó. Vou mostrar aqui ó. Esse trim-pote aqui ele faz o ajuste da tensão mínima para ele ficar nessa velocidade é de 50 volts. Então eu ajustei a tensão mínima, 50 volts, tá? Então o mínimo vai ficar em 50 volts, no máximo vai entrar tudo, no caso 115 ou 127 que seja. Vamos fazer um teste aqui, ó. Bacana, né? Posso controlar. A velocidade que eu quiser aqui, tá? Qual que é o aspecto negativo, tá? O aspecto negativo, como eu não tenho osciloscópio, não dá pra mostrar o ruído que gera na rede. Se eu ligar na tomada ali onde está conectado o... O ventilador ele vai ter um pouquinho de ruído em função da deformação da onda senoidal, né? da clipagem da onda senoidal. Um outro aspecto negativo, na verdade, eu fiquei um pouco com preguiça de fazer, tá? É colocar um interruptor aqui para ligar e desligar. Então, fiquei com preguiça de fazer, mas é tranquilo. Eu posso pegar aquele fio que vem da tomada, né? que era um fio, se eu não estou enganado, marrom, né? aquele que vem do fio de fora, posso colocar uma interrupçãozinha para ligar e desligar aqui o ventilador. E eu, no meu caso eu vou usar, vou colocar na tomada mesmo, não vou colocar interruptor nenhum. Tá? acho que eu vou fazer alguma coisa, vou bolar alguma coisa mais sofisticada, um, um interruptor de toque, né? Uma coisa toque aqui só pra ser um pouquinho diferente do que um simples interruptor. E aí vai ficar para um próximo vídeo isso aí. Outro aspecto negativo é o ruído do próprio motor. Você pode observar aqui, ó, o motor ele vibra. Se eu posso segurar a mão aqui, ele vibra mas não é uma vibração normal de um ventilador é uma vibração de como se tivesse um ruído então como se tivesse o um motor de um carro tivesse com um pistão meio fora de sincronia é essa a sensação que eu tenho é pouca coisa o ruído mas a noite pode incomodar beleza Pessoal, ficou legal, ficou bacana. Eu acho que ele é legal para você usar no dia a dia, mas para dormir, em função do ruído, pode incomodar. Mas tá aí, é uma solução bem bacana, bem interessante. E se você curtiu o vídeo aí, dá um, um like aí pra mim, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço.